O pessoal tem me perguntado muito sobre a importância é, da vida intrauterina e da validade de se tratar, de se fazer terapia de vida intrauterina com hipnose. Nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te apresentar alguns livros, alguns estudos que demonstraram a, a influência da vida intrauterina e do entorno do parto, daquele momento do parto. Na vida das pessoas. É como se criasse um roteiro para a vida das pessoas. Então assiste até o final que eu vou te mostrar esses livros e como funciona isso. Eu sou o Valdeci Carneiro, eu sou psicólogo, sou o presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose e fundador da Universidade da Hipnose. Eu sou também especialista em medicina comportamental pela Unifesp e doutorando em Psicologia pela Uces na Argentina. Bom, mas antes de eu te explicar tudo direitinho, como é que funciona, eu vou te pedir nesse comecinho de vídeo aqui, é, se você está gostando do material que a gente coloca, das informações, das dicas, é, se inscreva aqui no nosso canal, aqui no YouTube, Valdeci Caneiro Hipnose e Psicologia. Deixa o seu like, já faz a inscrição, toca o sininho lá, que você vai garantir que você vai receber sempre o aviso dos meus vídeos e das minhas lives. Na verdade, eu, tô, eu tenho feito aulas gratuitas semanais. Toda quarta-feira e toda quinta-feira você encontra vídeos novos aqui no, no, no nosso canal, tá bom? Bom, sabe quando você tem aqueles, aqueles clientes que parece que o processo não anda de forma alguma? É interessante. Bom, isso dificilmente acontece com a gente aqui, tá? Comigo e com os terapeutas da Sociedade Interamericana de Hipnose. Por quê? Bom, primeiro pela prática, pelo feeling, a percepção que se tem do, pelo discurso do cliente. Mas aqui eu costumo falar para todos os, os meus terapeutas e para os alunos em cursos que se tiver que sacrificar sessões, se eu tiver um número muito restrito de sessões, é, uma das sessões que eu não sacrificaria de forma alguma é a vida, vida intrauterina. Na verdade, em primeiro lugar eu estaria a, a sessão da técnica do perdão esvaziando a cesta do lixo. Talvez aqui no link você veja alguma coisa sobre ela, se não, procura nos meus materiais, tá? Mas a segunda sessão que eu diria que eu não abriria a mão de forma alguma é a de vida intrauterina, reprogramar a vida intrauterina. Neste livro, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, esse livro é de autoria do Dr. Thomas Verne com John Kelly. Na verdade, nesse livro aqui, os estudos do médico, que ele é psiquiatra... Ele fez um estudo aprofundado de casos de pessoas com relatos de vida intrauterina e de vidas de de momento do parto, de como foi o parto e como que esse parto influenciou no transcorrer da vida dessa pessoa, ok? É, Para você ter ideia, esse livro fez parte de, do meu TCC é, de especialização em medicina comportamental pela Unifesp. É, é muito interessante porque, nesse livro, o autor, o Thomas Verne, ele mostra o seu trabalho de campo mesmo. Uma coisa interessante, eu vou ler só um trechinho para vocês esse livro, é, do de, de relato do próprio Thomas Verne, na página 63 do livro. Como nós pudemos observar, os indivíduos que se lembravam de ter ficado aterrorizados no útero, mostravam-se claramente mais inseguros no plano sexual e mais inclinados a apresentar dificuldades, embora aqueles para os quais o útero havia constituído um abrigo agradável e pacífico, dessem prova de um melhor desempenho sexual. Então veja, isso é um achado, um achado clínico. Existe uma frase, já um axioma, desde a época de Hipócrates, que diz que a clínica é soberana. Isso são achados clínicos, e que vão ter uma validade, validade científica à medida que isso vai se comprovando através de novos estudos, ok? A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, Dr. Thomas Verne e John Kelly. Do mesmo autor, nós temos, eu vou colocar, dispensar esse livro e vamos continuar. É, do mesmo autor, nós temos Bebês do Amanhã, Arte e Ciência de Ser Pais, é, esse é, o Thomas Verne entra em parceria com Pamela Weintraub. Então vamos lá. Eu vou ler um trechinho para você perceber a importância desse, desse livro do Verne. Tá? Ele segue na mesma linha do, do, do outro livro, mostrando os efeitos que a vida intruterina e que o próprio momento do parto faz com a pessoa. Vou ler um trecho para você. Graças ao meu próprio trabalho clínico e as investigações que outros têm realizados, chegou-se à conclusão de que um parto complicado, acompanhado de altos níveis de intervenção e de ansiedade materna, termina em trauma natal. Os bebês apresentam muitos sintomas que tanto os pais como os médicos consideram normais, mas que na realidade denotam um trauma natal subjacente. Ou seja, foram percebendo... Que muitos dos traumas que a pessoa apresentava depois era justamente a ansiedade materna e as ocorrências do, do, do parto, um parto mais traumático como um parto a fórceps e as intercorrências como cordão umbilical no pescoço, é, falta de ar da mãe, entre outras coisas mais. Ou relatos como, isso acontece muito na nossa prática clínica, é, a, pessoa que passa pela técnica relatar que sentia que parecia que tinha alguém em cima dela, alguém em cima dela naquele, no, no momento do parto e quando ela verifica com a mãe, a mãe relata que uma enfermeira uh, subiu praticamente em cima para forçar o nascimento, para forçar que, a saída do bebê. Então tem um monte de relatos congruentes e verificados, tá? Na mesma linha nós temos o doutor David Chamberlain, PHD, e que mostra a importância do pré-nascimento na aprendizagem. O que, que acontece com o bebê? Tudo aquilo que o bebê vai passando e que vai é, servindo como um roteiro no seu dia a dia. Já como adulto. Por isso que, como eu falei no começo, nós não abrimos mão da vida intrauterina é, Se eu te falar de mais algumas coisas aqui a respeito disso... É, nós podemos ver, inclusive nesse livro, o Dr. David Chamberlain ele vai mencionar muito a questão de, do nascimento visto pela ótica dos bebês. Como é que naquele momento que você nasceu, você via o um momento, via o ato de nascer. Em relatos clínicos aqui dos meus, dos meus atendimentos e dos nossos hipnoterapeutas, nós temos muitos casos onde a pessoa relata que não queria nascer. Ou relata que não, que se sentiu desconfortável porque é, sentia que a mãe não queria, a gravidez era indesejada. Ou porque, pelo resto do entorno, era, era hostil aquele ambiente para ela. Então, esse livro ele mostra um dos relatos interessantes: é o parto visto pelos bebês, ok? No nosso doutorado, nós temos é, aproveitado as nossas viagens para a Argentina, para Buenos Aires, para comprar alguns livros por lá, né? E, obviamente, o tema sempre vai ficar dentro dessa área terapêutica, na maioria das vezes. E um que nos chamou muita atenção é do doutor José Luiz Cabul. ele é médico, e é esse, a vida antes de nascer, viaja à origem de nossa história personal, ou seja... A vida antes de nascer. De novo, a mesma ideia. Viagem para a origem da nossa história pessoal. É, ele é um médico argentino. E com muitos trabalhos nessa área. Pesquisando. É, diria diariamente. É, pesquisando de maneira bem contundente mesmo. Esses trabalhos de vida intrauterina É um trabalho que vale a pena ser estudado e conhecido, até se você é descrente. O que eu digo para você é, você não acredita? Se você não acredita que que pode funcionar, teste. Aliás, para mim, o verdadeiro pensamento científico é esse. Se eu tenho dúvida que funcione, eu vou testar. Se eu tenho dúvida que vai funcionar uh, nessas condições, mas não em outros, eu coloco outros elementos, outros marcadores nesse estudo. Mas do meu ponto de vista, não é nada científico negar sistematicamente a priori. Bom, a gente tem mais livros que a gente pode indicar. É... Na verdade, um deles de neurociências, muito bom, é sobre neurônios, cérebros e pessoas, do Dr. Roberto Lente, que é um dos grandes neurocientistas mundiais, é brasileiro e... Ele, nesse livro sobre neurônios, cérebros e pessoas, tem uma história muito intrigante, interessante, é, que pergunta em que língua, em que idioma o seu bebê chora. E mostrando é, o aprendizado que um bebê tem já na vida intrauterina. Então, esse, esse livro, a, a, a, meu pessoal deve estar colocando aqui agora na tela esse mesmo, a foto dele, para você poder ter como referência. É um dos melhores livros. E aqui você já vai vendo a interface entre neurociências e mais os estudos que nós desenvolvemos. Eu quero aproveitar esse momento para contar alguns casos. Já que eu estou falando da importância da prática clínica, é, um dos casos que nos chamou a atenção, é, de uma pessoa que nós atendemos, no momento do atendimento, ela relatava de ver a casa que os pais moravam. Uma casa que ela não tinha conhecido quando criança. Ela relatava a casa como era dentro, em torno, tudo direitinho quando chega no momento do parto ela conta é, fala da presença das duas avós dela. Uma delas inclusive se não me engano era parteira mas ela mesmo começou no seu senso crítico dizer, não, mas não poderia minha avó, ela, ela morava longe, minha avó tal quando ela foi verificar tudo com a mãe, a mãe disse para ela é, a casa era exatamente como você descreveu. Então, não pergunte pro Valdeci, como é que ela viu se, se, se era possível pro bebê do, de dentro do ventre enxergar do lado de fora? Não sei. Realmente não sei. Eu estou sendo pragmático. É prática clínica. Quem tiver mais curiosidade procure isso. Mas... Os relatos conferiam com que a mãe confirmou, a mãe confirmou. E confirmou inclusive a presença da avó, que a pessoa questionou dizendo que talvez, que achava que era imaginação. falou A sua avó morava longe, mas ela veio para o seu parto, ela estava aqui sim. Bom, hoje essa pessoa é uma das nossas terapeutas da Sociedade Interamericana de, de Hipnose e já viu o parto acontecer várias vezes, centenas de vezes com outras pessoas. Então vejam, é, geralmente é confirmado. Eu já tive outros casos, um outro onde o, o rapaz, quando no sexto mês, ele me narrava o sexto mês, ele falou, a, ele como quem estivesse num transe muito forte, ele fala, a minha vida particular não é da conta de ninguém, como se estivesse respondendo para mim aquilo. A minha vida particular não é da conta de ninguém. Quando ele volta do trânsito, eu fiz a pergunta para ele a respeito. Ele falou, eu falei isso? Eu falei sim. Falei, alguém falava, como é que era isso daí? Alguém, é... alguém falava isso? Ele falou, a minha mãe falava muito. E na verdade, se a gente, quando a gente olhava a dinâmica da vida dele, dos negócios dele... Era como se ele reproduzisse essa frase como um mantra o tempo todo. A minha vida particular não é da conta de ninguém. Ele até se fechava em momentos que não deveria se fechar. Outro caso muito parecido, de uma pessoa que tinha, trabalhava na parte comercial, relativamente bem sucedida, aos nove... Ela, ela era a nona filha, se não me engano, mas lá pelo sexto, sétimo mês... Ela ouve a mãe brigando com o pai, e a mãe grita, você não presta para nada. E aquilo ficou enfático para ela. E a vida dela inteira, o mantra da vida dela era aquela frase de background, você não presta para nada. Mesma frase sendo dirigida ao pai, ela, como feto, assumiu como sendo para ela. Que mecanismo ela usou? Não sei. É, para os mais céticos pensarem que isso não é muito é, não tem comprovações ok eu estou falando de experimentos práticos de coisas que se repetem na prática clínica agora eu não vou te dizer se se isso foi um fenômeno telepático se ela captou telepaticamente o que a mãe teria dito ou se ela imaginou isso o fato é que se é fosse imaginação ou fosse captação telepática ou fosse realmente um fato que existente na vida intruterina ela melhorou depois das sessões exatamente como outro rapaz e como a outra pessoa que eu citei então vejam a vida intruterina é importantíssima porque a chance que nós temos para desatar vários nós e ressignificar muitas situações que surgem na vida das pessoas bom então deixa o seu like aqui no nosso vídeo que dessa forma o youtube os robozinhos do youtube vão entender que esse vídeo é relevante para você, que o assunto é relevante e esse assunto vai poder ser acessado por mais pessoas que se interessem pelo assunto, sejam terapeutas ou sejam pessoas precisando de ajuda, tá bom? E você me ajuda e eu te ajudo. Eu acredito que fica justo a nossa situação. E me fale das suas dúvidas, coloca um comentário para nós aqui no vídeo, me fale das suas dúvidas, me dê sugestões de novos vídeos ou sobre o assunto e me fale se você for terapeuta, me fale dos seus resultados. Eu gostaria muito de saber dos seus resultados.